Bolsonaro fez um discurso inesperado em São Paulo e Michele Bolsonaro também se pronuncia. Vamos ouvir aqui. muito grande estar aqui neste evento onde uma... Parece que o Bolsonaro estaria em um evento em Portugal, mas graças ao seu passaporte ser cancelado. A gente consegue imaginar isso. Nosso presidente está com o passaporte cancelado pelo Moraes. Mas está aqui, tendo evento em São Paulo. Então vamos... Deputada... Assumirá o PL mulher do estado de São Paulo. A minha colega Rosana Vale. Saudar aqui o André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, o Nunes, nosso prefeito da capital, Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Senador, deputados e deputadas Hoje a palavra estará com as mulheres Aqui nesse momento Eu quero agradecer a Deus A oportunidade que ele me deu Em estar à frente do Executivo Federal Por quatro anos Quatro anos bastante difíceis com pandemia, uma guerra lá fora, entre outros problemas. Entre censura para um caramba, eis aqui alguém que fala por experiência. Mas conseguimos terminar 22 com os números da economia invejáveis, levando-se em conta a grande maioria de outros países. Entregamos, então, uma economia bastante ajustada. Até mesmo o Banco Mundial reconheceu o nosso trabalho por ocasião da pandemia. Atacamos a questão do vírus e atacamos também o possível desemprego que se avizinhava. Há pouco, uma pessoa que me antecedeu nos mostrou uma bandeira aqui atrás. Tenho orgulho e a satisfação de dizer que juntos nós resgatamos muitos valores em nosso país. É isso, o brasileiro de ser orgulho de ser brasileiro, cara, sem dúvida. Entre eles, o patriotismo, o amor à pátria, a defesa da família, da propriedade privada. Diz aí nos comentários, você se sentia orgulhoso de ter um presidente como Bolsonaro? Ai, saudade, né? Da do legítimo direito à defesa, do livre comércio. Também fizemos uma excelente política internacional. Dizer a vocês que só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil. Ih, rapaz, falou, ou vocês tiraram a minha vida, ou vou continuar aqui. Parabéns, parabéns. Ixi. O PL Mulher engrandece este evento político. A Rosana, uma excelente profissional das mídias no passado, se revela também uma grande deputada federal do momento. Nós sabemos o quanto ela é apaixonada pelo Estado, pela Baixada Santista e especial pela cidade de Santos. Olha, sendo sincero aqui, a política é um meio onde a maioria é homem. Não só como candidato, mas aqui mesmo no canal. Dois, a cada três pessoas que me assistem é um perfil masculino, de homem. Então, pode ter certeza que a gente tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito para alcançar essas outras mulheres que não estão tão ligadas assim na política. E é claro que eu não estou falando das tias do Zap, então, a elite, né? Região essa, vizinha do meu Vale do Ribeira, aqui ao lado. Eu quero saudar meu irmão, que está lá na ponta direita. Levanta o braço, é Renato? Levanta o braço, é Renato? E completou 59 anos no dia de ontem um velho amigo também e companheiro que mora aqui no nosso Vale do ribeira que com o tarcísio será essa região bastante vista e uma região também promissora indo para o encerramento ah, a gente precisa de uns 40 anos de tarcísio para são paulo eu agradeço a todas vocês por esse momento que estamos vivendo agora. O futuro do Brasil está nas mãos de cada um de nós. E com o apoio agora massivo das mulheres em São Paulo e no Brasil, nós sabemos que as bandeiras do nosso partido são as bandeiras do nosso país e do seu povo muito obrigado a todas vocês boa tarde São Paulo ela é chique do último né cara que alegria que alegria estar aqui com vocês olha só olha só no final a gente pessoal aqui da equipe Joyce Lisa vão pegando os presentes por favor Vou en... Levanta a mão, levanta a mão, Joyce. Entrega ali pra Joyce. Eu vou fazer de tudo pra fazer foto com vocês. Tá bom? <risos> Quero agradecer... Ai, que saudade eu tenho dessa primeira dama. Não da esbanja lá, vestida de ketchup tomate e tomate e mostarda lá. Meu Deus do céu. Você também é um pessoal de fora. O um pessoal que não conseguiu entrar. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Levanta aí, pessoal do fundão. <risos> Obrigada, meninas e meninos, pelo carinho. Obrigada, presidente Valdemar, por essa oportunidade maravilhosa. Meu marido, que veio prestigiar vocês nesse dia. Nossa querida deputada Rosana, deputada Malha, minha secretária nacional, Nilmar. Todas as nossas parlamentares, deputados aqui presentes. Os nossos intérpretes de Libras, as nossas crianças. Cadê as nossas crianças? Obrigada por vocês estarem aqui. A minha comunidade surda que eu tanto amo, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada às caravanas. Aqui nós temos caravanas de Santos. Cadê Santos? São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Campinas, Miracatu, tem mais, Taubaté, Bertioga, tem mais? Vale do Paraíba. Caramba, São Paulo inteiro. Jundiaí. Hã? Obrigada a todos vocês que estão aqui. Eita! São Paulo, capital. Gente... Miracatu? Já falei, Miracatu. São Barueri, Barueri. Prefeito de São Paulo. Prefeito, me ajuda aqui com as caravanas, prefeito. Fala aqui. Caravana, aqui a gente tem São Paulo inteiro, Michele. Tem Zona Leste, tem Zona Norte, em Paulista, Itaquera, Guaianazes, tem Perus, Pirituba, Capão Redondo, Campo Limpo, Parelheiros... Todo o campo limpo originalmente, hein? Você vê que como é bom ver o prefeito ali unido com a direita, né? Olá, São Paulo e municípios, obrigada, obrigada pela presença. Gente, tá? Sorocaba. Olha lá, no 1, 2, 3, vamos. Um, dois, três. Silêncio agora. Guarujá. Laranjal. Laranjal. Laranjal Paulista. E sintam-se representadas. Obrigada pelo carinho de vocês. Nós sabemos que vocês saíram cedo para vocês poderem chegar aqui. E eu quero, com, a, com em breves palavras, dizer que eu estou muito feliz. E essa é a nossa primeira viagem de trabalho como presidente nacional do PL Mulher. Nós escolhemos São Paulo, a terra do meu amor. Que sempre nos recebeu de uma forma tão especial e com muito carinho. Eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, todos os paulistas. Obrigada pelo carinho dedicado a mim e à minha família. Gente, o motivo de nós estarmos aqui hoje não poderia ser melhor. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Hoje é o dia de dar posse para a nossa querida deputada Rosana Vale como presidente do PL Mulher aqui de São Paulo. Rosana? É isso que vai mudar tudo, cara. ...ana. Você sabe o quanto você é especial. Eu te admiro muito como mulher, como mãe, como jornalista. E olha como o mundo dá voltas. Eu que já assisti a sua expedição na Antártica. O mundo não dá voltas, tropa. Capota. Que por um período da minha vida você me influenciou a ser jornalista. Estou aqui com você num momento tão emocionante. E aqui te agradecer pelo seu trabalho, por você ter essa voz altiva no Congresso Nacional. Esse projeto, ele foi criado para fortalecer o protagonismo feminino, visando identificar novas lideranças. Nós queremos, presidente Valdemar, erradicar a cota dos 30%. Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial. Porque Pra quem não sabe, né? você precisa de uma cota em cada partido de 30% de mulheres. Como eu disse, tem poucas, então eles criaram uma cota. Só que o que acontece na prática? A maioria nem tá lá como candidata real. Tá lá como pra preencher a vaga. Então colocam a mulher, colocam a tia, colocam a avó, colocam a sobrinha, todo mundo pra se candidatar e nem sequer tem um interesse real. Então o objetivo é criar um interesse real. Temos que lotar velho, de mulher, tem que ser a maioria, pai. Nós acreditamos que mulheres na, na política, elas, de fato, fazem acontecer. Ai, meu Deus! Você vê que ela é muito genuína, né? Ela não está ali de fake, não. Tá, tá feliz, tá sorrindo, tá cumprimentando todo mundo. As decisões nas esferas de poder, tanto nos estados quanto nos municípios, podem e devem contar muito mais com o um olhar humanizado, que só nós mulheres temos, por isso nós queremos expandir os nossos exemplos de coragem, fé, para que mais mulheres venham para a vida partidária, para que ingressem no PL, já como diz o nosso querido presidente Valdemar da Costa Neto, o PL é o partido que cuida das mulheres. Bom, esses foram os discursos, por último participem da nossa décima rifa hoje ou amanhã eu vou marcar a Live ainda não marquei mas vamos ter o sorteio da nona certo e também nos sigam no Costv, TV aqui o link vai estar no primeiro comentário já batemos mil views lá por favor se inscreva através desse link assistam o vídeo nos deem um apoio lá aonde nós estaremos caso o YouTube afunde tá bom e até o próximo vídeo tchau tchau